E hoje eu vim falar para você sobre o que é esse tal desse mundo VUCA que todo mundo anda falando. E como será que isso afeta no seu dia a dia? E o principal, o que, que você pode fazer para evitar que este mundo VUCA tire você do seu grande foco? Combinado? Então vamos lá. Primeiro, o que, que é esse termo? VUCA é um termo utilizado pelo exército militar americano, que, nos momentos onde eles se encontram em clima de guerra, é dito que aquele cenário que eles enfrentam é volátil, o U é um termo em inglês, né, uncertain, que a gente usa aqui em português o incerto, complexo e ambíguo. Ou seja, a gente não tem visibilidade nenhuma do que pode acontecer naquele clima, naquele cenário, naquele momento. E como a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia? Né? Quando a gente diz que a gente vive esse cenário né, praticamente de guerra no nosso país, talvez no mundo, porque primeiro, né, nos últimos 20 anos a gente viveu essa revolução da indústria de informação, de tecnologia, de redes sociais, então a gente vive um, um novo cenário uh, que a gente precisa enfrentar com a inteligência artificial, com, com todas essas convergências tecnológicas que é muito nova para algumas das gerações. Não a geração né, é, com menos de 30 anos que talvez já nasceu com tudo isso, mas quem tem mais de 30 percebe que isso é uma adaptação no nosso comportamento. O segundo aspecto é que esse cenário também de eh, instabilidade, ele funciona também quando a gente olha todo o cenário macroeconômico, político do nosso país. Tudo aquilo que a gente não controla nos gera, de uma certa forma, uma ansiedade, uma angústia, uma projeção, ou melhor, uma falta de projeção de um futuro que pode deixar a gente um pouco desconfortável. Então, isso acaba conspirando também para essa desconexão né, do indivíduo e, e um pouco de angústia até que a gente passa a, a enfrentar nesse cenário. E aí, lógico, individualmente, muitos das gerações né, de, de, acima de 35, 40 anos também, em função de toda essa... Ah, volatilidade, né, do, do, do nosso cenário, as pessoas estão percebendo um pouco de desconforto consigo mesmo com relação a quem eu sou, né, o que que eu faço, como vai ser o futuro do meu trabalho, qual é o meu papel dentro dessa nova sociedade tão incerta, tão complexa, tão ambígua que mudou. Né? E o que é que eu faço a partir de agora? É quase que uma crise existencial, né? que a gente chama. Então, esse cenário desse mundo vulca ele afeta não só né? o indivíduo, né? como o seu entorno, né? o cenário do trabalho, o cenário do país, o cenário que a gente enfrenta como um todo. E aí, qual é o aditivo para tudo isso? Né? O que, que a gente pode fazer? Porque essa é a realidade. A gente precisa trazer para consciência que ela é exatamente como ela é e o que, que nós, talvez, podemos fazer para enfrentar essa situação. Então, a minha dica aqui para você é, primeiro, seja o grande protagonista né, dessa sua história. Então, encare que esse é um cenário e crie ferramentas pessoais, fortalezas, para poder enfrentar esse cenário. Não finge que ele não está acontecendo, porque ele está acontecendo. E não é um privilégio seu, nem meu, né? é de muita gente que está exatamente com essa mesma sensação e talvez até um pouco perdido de como enfrentar ou qual é a minha visão de futuro, que planejamento eu vou desenvolver com tanta incerteza. E o que eu recomendo é que a gente possa, e eu vou te trazer aqui de ordem bastante prática, é um exercício de inteligência emocional que eu faço todos os dias, na verdade, o tempo inteiro, que se chama uma micro prática de três respirações conscientes, porque a única coisa que a gente pode fazer é estar presente e consciente em tudo que a gente faz, principalmente para enfrentar esse cenário que está bastante incerto. Então, anota aí as três respirações conscientes. Primeiro, você se senta né, numa posição confortável e alerta. E quando você faz a primeira inspiração né, consciente, você está trazendo a atenção para a respiração, para um foco, que nesse caso é a respiração. Na segunda inspiração, você traz atenção para o seu corpo como um todo, como se dizendo, vamos trazer o nosso corpo e nossa mente sempre para o mesmo local onde a gente se encontra. E o terceiro ponto, quando você inspira, você traz aquela pergunta o que, que é realmente importante nesse momento? E você tenta sempre trazer a resposta, que a gente chama de intenção. Ou tal, talvez em uma única palavra. E quando a gente faz com frequência, essas três respirações conscientes Parece que a gente começa a trazer mais sentido para aquele momento presente no qual a gente se encontra. Então é muito fácil, muito rápido, muito prático, você não precisa contar para ninguém que você está fazendo essa respiração. Mas talvez você está usando esse incrível aditivo né, para enfrentar esse mundo VUCA. Lembrando, três respirações conscientes antes de reunião, antes de chegar em casa, antes de ter uma discussão, para poder passar um feedback para uma outra pessoa. Usa que aí sim, você vai estar presente para enfrentar toda essa situação e todo esse momento né, do mundo de tanta complexidade. Combinado? Então, se esse essa dica fez sentido para você, deixe o seu like, faça a sua pergunta, deixe o seu comentário, compartilhe com outras pessoas. E como eu sempre digo, muito obrigada por estar aqui, por desejar ser a melhor pessoa que você pode ser. Isso é o suficiente. Para o momento presente, se você quer ir além como profissional, clica aqui e descobre as datas do nosso workshop dos nossos treinamentos ao vivo. E eu espero encontrar você lá.